Oiê! Aí. Tudo, Tudo bom, mano? Tudo, Tudo bom, ótimo, graças de a Deus. Ser. Tudo bem tive... também. A gente teve um probleminha aqui com o nosso Insta e daí eu tive que entrar do meu particular. Não, mas assim, o importante é a gente trazer vocês aqui. Até o que eu tava falando, né? Diferente, porque é a primeira vez que vocês estão com a gente aqui, né? Então é bem legal, tá? Tem falado bastante com a Pá, a Carla que tá aí também me atendeu até pessoalmente na nossa conta mesmo. Porque agora a gente está vendendo no madeira e vendendo todo dia, tá? Isso também é um outro ah, ponto muito bom. Boa. Um diferencial muito, muito legal, porque rapidinho já tracionou. Então, a... hoje, até trazendo pra galera, né? A gente tá com Madeira Madeira aqui e a gente vai falar de vários pontos. A gente vai falar até das estratégias do madeira o que que realmente madeira pretende né a ah, madeira ou oh, madeira vou, vou de oi de de vez em quando aqui tá então madeira madeira mas Manu já se apresenta já dá teu oi e já podemos começar porque eu acho que a gente tem muita coisa até quando eu bati um papo com a Carla na verdade quando eu tava entrando para vender a madeira ela já me trouxe um monte de informação, tipo assim, muito boa, que é a referência, a referência que vocês são dentro de nicho, a referência principal que vocês também são dentro da parte de imóveis, então eu quero trazer tudo isso daí para a galera. Ótimo. É, então, pessoal, eu sou a Manu, sou coordenadora aqui do time comercial da Madeira Madeira, estou três anos e meio já, né, na Madeira Madeira. É... E é bem assim, Ale, eu, queria... eu quero te agradecer a oportunidade de a gente fazer essa live, né, para poder falar para todo mundo aí de uma forma unificada do que é a madeira madeira. É, então, explicando um pouquinho, gente, o marketplace da Madeira Madeira tem três anos já de mercado, né? Então, nós somos um marketplace nichado, aí com foco não só de móveis, como a gente é conhecido, mas de tudo para casa, né? Então hoje o grande objetivo da madeira é que o cliente entre no nosso site e encontre tudo para a casa dele, né? Então, assim, é... qual, que, qual que é o diferencial hoje, além de ser um site de, de, de nichado? Hoje nós somos o maior home center online da internet. Né? Então, hoje, tudo que você busca de produtos para casa, você encontra dentro do nosso site. Eu então, acho que é, é o grande diferencial hoje de todos os outros marketplaces, né? Sim, Ô, Manu, quando a gente fala de nichado, né, até para o pessoal entender, né, mesmo que a gente fale de casa, né, tudo para casa, a gente está escolhendo um público né, e nichando para ser muito bom naquilo, só que isso também tem efeitos super positivos, que são alguns números que vocês têm, tanto em, tipo, a conversão maior, que, qual, qual que é o diferencial para a galera entender quando a gente fala de um marketplace que é amplo, e de um marketplace que é, vamos falar assim, de um grande magazine que tem de tudo, vai ter de arroz até a, a, o, Sim. O, o narguile lá do outro lado, e há um marketplace que é nichado, tipo, tenho tudo de casa. Quais são as vantagens também desse, desse tipo de marketplace? Então, quando a gente fala do nível seller, né, quando a gente entra, por exemplo, no marketplace generalista, como a gente chama, né, a oportunidade talvez de venda seja um pouco menor do que um marketplace nichado. Porque, por exemplo, você está entrando no meu marketplace e você vende imóveis, ou decoração, ou qualquer outra categoria que eu atenda. É, o cliente que entra no meu site hoje, ele está buscando essa categoria. É o um grande diferencial. Então, para você escalar, é muito mais rápido dentro de um marketplace de nicho, quando você também é né, um, um, um seller de nicho. Então, faz super sentido para a operação. Então, é natural que eu consiga vender muito mais rápido do que um marketplace generalista né? É, e hoje quando a gente fala em madeira, só para trazer alguns big numbers para vocês, hoje nós Legal. somos o maior hub center online né da internet e o meu crescimento de 2019 para 2020 ele foi acima de 200%. Só para te falar super um pouquinho expansão aí, é, é super expansão extremamente é aquela expansão né aquela escalabilidade que hoje todo mundo procura né boa é até mano vindo vindo nesse nesse aspecto né o oh, madeira madeira acho que ganhou um nome grande na parte de, de móveis ali puxando Sim. mas você já disse até que vocês querem tudo que envolva a casa só para o pessoal entender né sobre sobre um pouquinho do que envolve casa se você quiser dar uns exemplos assim para a gente entender se tá na casa ou não tá na casa se eu poderia estar se eu posso sair daqui já me inscrever afinal aliás pessoal eu vou fazer uma raça para cima assim que a gente acabar já com o link para a galera poder se inscrever na Madeira. Mas o que que entra em casa, né? Porque pode ser pode ser relativo, né? Dependendo da casa de cada um ali. Exato. Acho que é uma grande questão. Todo mundo pergunta, né? É, é tudo para casa, assim tudo para casa. Então decoração, iluminação, eletroportáteis, eletrodomésticos, tudo que você possa ter dentro da sua casa e até fora a gente consegue vender dentro da Madeira Madeira. Quando eu falo fora, por exemplo, a gente, a gente vê, hoje a gente vende playground. Hoje a gente vende... Há uma categoria que ninguém sabe que a gente vende, porque ela começou a expandir agora, pet shop. Então, casinha hoje de para pet eu tenho dentro do site. É... Outro ponto que as pessoas não sabem que a gente vende na Madeira Madeira, que são skate, bicicleta, esporte e lazer, né? Então tudo Sim. isso a gente vende na Madeira Madeira também, tá? Então são categorias que a gente tá hoje em expansão e eu acho que todo mundo, aquilo que eu falei, né? Todo mundo, você pensa em Madeira Madeira, pensa muito em móveis porque foi como a gente se consolidou no mercado mas só para você ter uma ideia, a Madeira Madeira tem 11 anos de mercado e a gente começou vendendo piso, piso e, e revestimento de madeira e é por isso o nome vadeira Madeira. Então a gente madeira, já começou legal. vendendo móveis, a gente se consolidou como móveis. Mas a gente começou efetivamente vendendo piso e revestimento de madeira. Boa! até o... A galera colocou a ração para Pet ali, então legal. Aterração, Esse é um ponto. gente. A terração. Então, a gente é, abriu a é categoria isso. e. E, e tá puxando. Esse é o ponto que eu queria trazer, né? Realmente a gente é, é esse é um momento de expansão. Vocês estão crescendo pra caramba e agora abrindo a gente já vai até falar de oportunidade. Mas antes disso eu queria entender também meio que na contramão do universo vocês estão abrindo loja física assim, né? Que que, que é isso? Que, quando, onde isso também impacta a gente positivamente quanto a como seller? tá então assim a gente tem hoje mais de 50 lojas tá espalhadas pelo Brasil né então em quase quase em todos os estados a gente vai ter uma guide shop não é uma loja física né é um conceito diferenciado que é a guide shop o que, que eu faço hoje eu monto essas lojas com base no nosso portfólio e a gente fala aí tanto da nossa operação de 1P Quanto a nossa operação de seller, né? Então hoje quando a gente vai montar a loja Praticamente produtos de decoração, iluminação e outras categorias A gente busca sellers que possam fazer essa parceria conosco E colocar os produtos na Guide Shop é, O cliente vai entrar numa Guide Shop e vai sair com o produto? Não Na verdade eu ofereço uma experiência para ele online mais com a confiabilidade de uma loja física. Então, esse é o grande diferencial da GuideShop. Então, além de eu trazer o consumidor e oferecer essa oportunidade dele de uma de uma experiência online numa loja física, eu ainda consigo expandir a minha marca pelo Brasil todo. Né? Então, eu tenho todo ali um, um, um brand de marca para lugares que não conhecem a Madeira Madeira começar a conhecer a Madeira Madeira. Né? Então acho Boa. que hoje, nessa visibilidade, quando a gente fala assim, ah, é só seller, é, é, é só quem estiver na loja física que, que, que vai ali, que vai sair com o produto, não. Hoje a gente tem consultor que vai apresentar todo o meu portfólio online. Então isso é um ganho para o seller também. Boa, legal. Até a galera já está trazendo dúvida, podem ir trazendo, a gente vai passar por vários pontos aqui, acho que a gente vai matar a maior parte das dúvidas mas é legal vocês trazerem e aí mano a gente chega no momento que é até por isso que a gente começou a se falar bastante falar bastante com vocês também que o madeira é, sempre foi muito eu acredito que o começo do nome como você disse ele veio de uma operação própria de uma força muito grande que vocês têm, no que a gente chama de um P que é quando a madeira vende e já entrega os produtos só que pelo que eu senti aí, a parada está vindo para a gente poder acelerar muito como oportunidade para sellers como nós, que é o 3P, né? normalmente dito como 3P, para acelerar. Então agora a gente vai entrar num, num ambiente que eu quero entender um pouquinho. Quais são as regras para vender para a gente poder chegar nas oportunidades e, e trazer isso? Mas assim, quem pode? né? Quais são as regras hoje para vender na, no Madeira Madeira? Então, assim, é bem simples, na verdade, vender na madeira madeira. Muito mais simples do que vocês possam imaginar. Né? Então, a gente precisa, basicamente, esse seller venda produtos para casa, né? que esteja dentro e atenda o nosso portfólio. Como eu falei, a gente vende esporte lazer, a gente vende pot shop. Então, assim, é, eu tenho uma amplitude gigantesca de categorias e esse seller precisa ter um CNPJ ativo, pelo menos três meses, né? E uma conta PJ para a gente poder fazer o repasse, tá? E realizar entrega em todo o Brasil. Então hoje são as regras para você entrar na Madeira Madeira e para entrar na Madeira Madeira a gente é super rápido a gente consegue fazer uma integração super rápida para você já começar a vender por exemplo semana que vem tá entrou agora semana que vem você já está online vendendo é com a gente foi assim tá eu falei com a Ká, é... a gente conversou eu subi os produtos no dia seguinte eu tive que arrumar porque eu tinha subido alguns errados. Isso foi bem legal também porque o portal já deu certinho o que, que eu estava errado, o que, que eu tinha que corrigir. Aí passou já, os produtos ativaram. No dia seguinte a gente já fez a primeira venda e a gente já está vendendo todos os dias é, no Madeira. Então esse também foi um ponto muito positivo. É, a gente vai falar de frete, tá gente? Calma aí que a gente já vai chegar com a Manuela, já vai dar um pouquinho do detalhe do frete para galera. <risos> Só a gente passar por mais algumas coisas. Quando a gente fala de oportunidade, eu acho que a gente tem três grandes oportunidades que a gente vai entrar ali, que é, é, a primeira delas envolve cadastro de produto, né? Então, o que, que a gente pode trazer sobre isso, Manu? É, na verdade, assim, o cadastro de produto é um tema que não só para madeira-madeira, mas eu acho que em qualquer lugar que você defina vender um produto, o cadastro faz toda a diferença. E daí, quando a gente fala de um cadastro profissional, que é um grande case da Madeira Porque a gente consegue vender móveis online Que você nunca imagina que alguém vai vender móveis online É os pontos de cadastro Acho que a primeira coisa que você tem que pensar Na hora de cadastrar um produto É pensar que você não vai ter um vendedor ali Para expor e para dizer quais são os benefícios daquele produto Então o seu cadastro Precisa ser extremamente fiel Ao que o produto Oferece para o cliente Então uma foto muito bem Ou ambientada Ou uma foto que esteja de acordo, uma descrição de produto que seja fiel a todos os benefícios e características daquele produto É extremamente importante e de algumas categorias específicas Um grande diferencial é você ter uma foto cotada O que é uma foto cotada? É uma foto com as medidas do produto Isso faz muita diferença na hora de um cliente comprar né? é... E o um outro ponto é como você vai... Qual vai ser o nome daquele produto? Né? É como que você. Qual vai ser a nomenclatura que você vai utilizar? Porque a gente sabe que a gente usa hoje muitos dados de Google de buscas. Então, o como você fez, como você colocou o nome do produto faz muita diferença na hora de localizar. Tá? Então, assim, o cadastro do produto eu diria para vocês que é 70% da venda hoje. Tá? Ele precisa ter um produto Que você tenha um cadastro Muito bem feito tá? Então acho que os grandes cases de sucesso Dentro dos marketplaces São por conta de cadastro E puxando a questão de cadastro também Eu acho que é muito importante a gente falar do EAM Que ele me vai para dois pontos Todo o investimento Que a gente faz em divulgação Do produto, quando a gente fala hoje De Google, né? eu não sei se todo mundo sabe Mas o EAM hoje é como se fosse O CPF do produto né, então quando a gente vai fazer, por exemplo, uma ação de marketing voltada para Google, é, não é um diferencial, é uma regra que aquele produto tem um EAN para eu poder fazer o impulsionamento dele, né? E é assim que ele ganha relevância no mercado. E o outro ponto do EAN é o match. Porque tem muito seller que tem um certo preconceito com o match. Eu sempre falo que match é sempre um assunto é, um pouco controverso, né? Então as pessoas elas falam: Ah, mas eu vou dar match, vou entrar em concorrência com algum produto, né? O match, gente, é o famoso buy box, né? É, o que, que acontece? Quando eu tenho vários produtos com o mesmo EAN cadastrados no site, algum desses produtos vão ter mais relevância, o que é natural, porque é um produto que eu já estou vendendo há muito tempo, ele já tem um histórico de venda. É, quando você entra com um novo produto, seja talvez o mesmo produto com o um Etrean e ele não dá buy box, ele vai entrar num, numa nova. No, no algoritmo, né? Então, assim, ele vai ganhando relevância com o tempo, com venda, com volume de cliques. Agora, se eu entro com o mesmo EAN. Nesse match, eu já estou aproveitando toda a relevância que aquele produto tem. Né? Então, o produto já é relevante, ele já vende. É... Eu já tenho investimento dele, de, de Google, ele já é consolidado no mercado. Então, eu estou aproveitando essa relevância para fazer com que esse produto acabe vendendo com mais rapidez, entendeu? Então, assim, o match é um assunto controverso, mas assim, é um assunto que faz... Toda a diferença hoje no mercado. Quando você entra com um produto que já tem relevância e ele entra no match, a tua a, a probabilidade de você vender mais rápido é muito maior. Boa, então o match tem aqueles que amam e tem aqueles que odeiam, né? Vamos colocar Sei. assim: é, é, é aquele Sei. cara que quer passar longe e é o cara que, que tem que estar tá lá dentro, e até sobre match, é bem interessante porque o que a Manu trouxe é uma informação que a gente usa para ganhar atração quando você tá chegando não quer dizer que você vai ter que estar eternamente dentro do match pode ser que você comece a personalizar seus kits trazer combos de produtos diferentes isso te tira de um, de um padrão de ter que estar sempre dentro do match mas para um ganho com velocidade né principalmente se você é um seller competitivo que tem uma uma condição competitiva e agressiva para esse ganho de competitividade, de, de tração rápida, o match vai te ajudar. Como o mano falou, esse produto já está lá nos mais relevantes do site, às vezes já está na primeira posição da busca. O que, que você tem que fazer? Cara, ter um frete, um preço atraente, entrar no jogo e ir para cima ali. Comer. E lógico, entregar depois, isso não adianta nada. Aí você vai sumir de vez, nem dar buy box você vai estar, mas é, mas é atender depois. Então, isso é um ponto bem legal quando a gente entra nesse, nesse aspecto. E agora, dois pontos que... Eu sei que tem novidade, a galera já está querendo saber se tem etiqueta, não tem etiqueta, o que dá para fazer. Então, acho que a gente vai trazer coisa boa, notícia boa para a galera também nesse sentido. Mas preço e frete no madeira, como é que funciona e até a importância disso, porque eu acho que a gente está falando de um mercado, é, mesmo sendo decoração, né? a gente está falando de um mercado que hoje a gente vê ainda muitas fábricas trabalhando prazos de 50, 60, 70 dias. Então... Eu acho que vira um diferencial o cara ter a pronta entrega, ele ser rápido. Então eu queria a tua visão também, mano, sobre esses pontos. Tanto de como é, como funciona e o qual que é o impacto nele ser, e o que a gente tem que cuidar. Exato. É, acho que o primeiro ponto é que a gente teve uma mudança muito brusca do mercado ano passado. Né? Com a pandemia, acabou que o mercado online ele cresceu é, e o público que efetivamente não comprava online ele começou. É, e esse público, ele é muito mais exigente do que o nosso público anterior, né? Então, é um público que quer o melhor preço, melhor frete, melhor prazo. Então, hoje, para a competitividade dentro de qualquer marketplace, e principalmente na Madeira Madeira, esses três fatores são extremamente importantes. Então, o preço do produto, mesmo porque o, o cliente, ele sempre vai buscar as melhores ofertas, isso é um fato, né? É, e sempre se preocupar. O meu prazo, ele tá dentro com o mercado, dentro da categoria? Quando eu ofereço um prazo na Madeira Madeira, né? Esse prazo, ele tá dentro com que o mercado trabalha? E o meu frete, ele tá hoje com o um valor ok? Hoje um frete interessante, ele não deve ser maior do que 10% do valor do produto. Né? É... Então isso é muito importante para o negócio. Eu posso oferecer um frete grátis? Né? Em categorias com ticket médio menor, o frete grátis faz super diferença, né? É, eu posso oferecer, de repente, uma vantagem, falando um pouco, fugindo um pouco do prazo de frete, mas eu posso, de repente, trazer para o meu cliente uma opção de compra à vista, um desconto à vista? Isso também faz performar super bem. Então, hoje, a gente sempre tem que é, passar para o nosso cliente a melhor condição do mercado, pra gente conseguir impactar ele e fazer com que ele compre tanta madeira, madeira. Né? E não só que ele compre, mas que eu entregue que eu passo uma entrega para ele que seja muito legal, porque isso vai gerar recompra e... Então, eu acho que hoje é, é, o, é o principal. Então, a gente precisa olhar todos esses aspectos, né? O preço, o prazo, o frete, Obrigado. sazonalidade de mercado também é importante, faz super pra diferença. Pra poder puxar. Ô, Manu, quando Exato. a gente fala de... Quando a gente fala de frete, né? Hoje, quais as opções que eu tenho de frete de logística dentro da, da madeira? Ah, então assim, o seller, ele tem a opção dele mesmo fazer o frete, né? Que ele pode entregar, enfim, todo o Brasil. E a gente tem agora o Madeira Envios, né? Que já é um processo que a gente já tá aí uns seis meses é, trabalhando e a gente tá sempre trabalhando para melhorar hoje o Madeira Envios. E o Madeira Envios é o é a logística da Madeira Madeira, né? Então, é o vendido por seller X e entregue pela Madeira Madeira. É claro que esse processo ele ainda está... Estamos ajustando, né? então é um processo de melhoria contínua, mas a gente já oferece esse serviço hoje de entrega. Por exemplo, ah, eu quero, eu tenho, né? porque a gente não entrega hoje é, pesados, é só leves no Madeira Envios. Vios. Né? Então, por exemplo, eu quero entrar na Madeira Madeira, não consigo entregar no Brasil todo, mas eu trabalho com leve, entra com Madeira envios. Né? Então a gente consegue já fazer esse processo e, e é claro, estamos aperfeiçoando Ele não está ainda 100%, mas estamos aperfeiçoando Para cada dia entregar um serviço melhor para os nossos sellers Legal, então, eu, eu, o que eu acho massa é que a gente pode usar duas estratégias né? Primeiro, se você tem um produto leve, um produto de fácil manuseio Com correio, você já entra direto com madeira em visto, Então isso já te ajuda, rastreio, etc, tudo automático Então é muito Sim. mais fácil e se você tem um produto com perfil ou uma estratégia dentro do teu negócio, que você consegue ser super competitivo de forma regional, então também tem essa possibilidade e é opcional hoje. Então até quando eu falei com a cara, a cara falou, olha, é aqui que você escolhe? Você quer estar no Maduro envios ou você quer usar a sua logística própria? né? E na logística própria, às vezes você consegue ter um diferencial. Quero entregar a em São Paulo, eu quero entregar no mesmo dia, eu quero entregar em um dia ali para São Paulo e não vou cobrar frete. E a gente já tem, muitos sellers tendo a sua própria logística nesse sentido. Então, isso é legal a gente pensar, porque vira um diferencial competitivo muito grande, né principalmente se você for agressivo para grandes capitais. A gente tem a maior parte das fábricas já até no âmbito mais afastado, porque os estados de grande isenção, né? quando a gente se compara a grandes, grandes fábricas, e eles estão muito voltados para Santa Catarina, então o setor movilheiro está muito forte, Paraná, Santa Catarina... Então, Dibuçu, você é um seller que é muito menor do que um fabricante, mas você consegue ser muito mais competitivo no âmbito de você trabalhar essa, essas jogadas, até pela sua geolocalização, muitas vezes, por onde você está. Então, trabalhar isso daí é muito importante. Manu, quando a gente entra em campanha massiva, o que, que é isso? né? Quais as formas, o que, que também a, a Madeira tem feito para incentivar também as nossas vendas e ajudar mais a gente a vender? Legal. Então, acho que é um grande ponto que a gente precisa trazer para não só para os novos sellers, mas para todos os sellers, são as campanhas massivas que a gente tem hoje no nosso portal. A gente informa sempre o seller via e-mail marketing também. É, o ponto da campanha massiva é que eu consigo oferecer um condicional diferenciado para todos os sellers. Então, a gente consegue ali o um, um, um famoso rebate, né? Então, dependendo ali da... da da do desconto que a gente consegue do seller a gente consegue é, esse rebate mas o grande ponto é não só esse benefício para o seller mas hoje quando eu vou fazer uma campanha de engajamento dentro da Madeira Madeira ou quando eu vou escolher uma listagem de produtos que eu vou ofertar e colocar num banner é, ou numa lista exclusiva eu utilizo esse, esses produtos que estão em campanha massiva né então é como eu consigo Ver o portfólio de produtos que eu tenho para trabalhar. Então, quando o seller entra, ele já tem esse diferencial de eu conseguir olhar o produto dele e já trabalhar. Né? Além disso, eu utilizo hoje todos os produtos de campanha massiva Para fazer direcionamento de Google né? Então hoje a Madeira investe bastante em Google E a gente utiliza hoje todos esses produtos que estão efetivamente tipo, em campanha massiva Para a gente conseguir agressivar essas campanhas Além de ações que a gente faz ou diferenciais de mercado Que são e-mail marketing, rede social Então muitos dos produtos que a gente coloca no Instagram, no Facebook São produtos que vêm de, de, de campanha massiva, né? Que é onde a gente consegue realmente olhar. É, e hoje a gente também tem um grande diferencial, ali que é a campanha do Oferta do Dia, né? A gente começou essa campanha em novembro, né? Bem na Black, lá do ano passado. E é um super diferencial que a gente escolhe os produtos que estão realmente com preço mais agressivo, tá? E a Oferta do Dia, a gente acaba negociando com o próprio seller, e não... Né? A gente até enxerga na campanha massiva, mas a gente acaba indo no seller mesmo E ele vai ter um preço exclusivo naquele dia é, E esse produto, ele, ele vem com tráfego orgânico, né? Então é muito legal, porque o, o cliente já entra e vê que vai ter uma oferta do dia ali Com um, um preço diferenciado, faz toda a diferença para o negócio, né? É, então hoje são as formas que eu utilizo para é, impactar o cliente com os produtos que estão em campanha massiva Então assim, gente, é muito importante a campanha massiva Vocês não têm ideia, a gente utiliza a campanha massiva para tudo Então entrem, né? É... E se não conseguir entrar na campanha Porque tá fora alguma coisa passa esse feedback para nós Porque a gente sempre tenta melhorar o processo Com foco no seller e nosso cliente final, tá? boa até um ponto que é um diferencial do madeira tá da madeira do madeira é da o eu, eu posso falar é da ou, da madeira ou do madeira ah, da madeira fala do da madeira eu falo da, da madeira madeira Opa. então da madeira madeira a manu que manda então, é da madeira madeira um dos diferenciais que até a Kami falou quando a gente estava conversando antes de, de, de realmente eu entrar para vender é que vocês fazem recuperação também de todos né de recuperação das compras a recuperação tanto de carrinho quanto de boleto e mesmo se for do 3p então isso tem aumentado para nós né tem diminuindo muito o número comparado a outros canais quanto a boleto não pago e outras coisas e tem aumentado também a conversão Então vocês fazem também esse trabalho né que é um diferencial de vocês Exato, além da Guide shop, a gente tem o time de vendas, né? Que, que atende tanto o chatput, mas como ele faz também toda essa recuperação de boleto e até cartão de crédito, né? Então a gente consegue fazer essa recuperação e é o nosso time de vendas que faz esse, esse processo. E sim, a gente tem que trabalham efetivamente para recuperar a venda, porque acontece, né? Do cliente, às vezes, pegar e, e pedir, fazer um boleto e não pagar, a gente manda, a gente tem a Pix agora também, que é outro diferencial. Na verdade, o mercado quase tra tra todo trabalha com o Pix, mas a gente, e a gente já tem também no site, que, por exemplo, o cliente quer comprar para o boleto, só paga no Pix também, e daí eu consigo também fazer a expedição mais rápida, porque não teve pena de aprovação de boleto, enfim, e por aí vai. Boa, muito bom, Manu. Então, antes, né, a gente tem duas dúvidas ali só, né mantidas, mas antes disso, para todo mundo que está é, tá assistindo e quiser se inscrever, é, na madeira madeira mano qual o caminho ali acho que tem até vocês têm até o Instagram mano não consigo entrar por eles então depois é legal a galera procurar para ficar por dentro ali também é só colocar madeira madeira marketplace né e vai aparecer um Instagramzinho laranjinha para vocês poderem seguir então é muito importante estarem também acompanhando mas hoje para entrar é só acessar o site e se inscrever mano é só acessar o site, então a gente entra lá na madeiramadeira.com.br madeira Barra marketplace, ele já vai para um canal, você consegue se inscrever é, Nós somos uma startup, então a gente tem um sistema bem desenvolvido Para poder fazer bem rápida essa entrada do seller né? Então já consegue fazer todo o cadastro por ali Já, já consegue... Receber o contrato, assinar o contrato, receber a senha, fazer a integração. É super rápido o processo, tá? A gente já precisa de um, um pouquinho de tempo ali de engajamento de vocês que vocês conseguem às vezes colocar em dois dias a loja no ar. Então é bem rápido, tá? Boa, legal. E, e é, é super claro, simples precisa... mesmo. claro, Exato, e assim precisamos seguir na rede, nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, porque ali a gente dá várias dicas de como vender, entendeu? E lembrando que nós somos um marketplace de nicho, então a gente sempre vai trazer é, pontos interessantes e relevantes para a venda. É, um grande ponto que a gente vem explorando agora é a sazonalidade de mercado, é, que nem todo mundo entende sobre essa sazonalidade, e a gente, como explora tanto esse mercado de nicho a gente tem uma percepção muito mais rápida, né? Por exemplo, agora a gente entra no inverno, a gente tá vendendo bastante lareira, a gente tá vendendo bastante aquecedor, né? É, vende bastante tapete. Vocês acreditam que tapete também tem essas anualidades? Esses de Sim. pelúcia, né? É, então, todas essas anuidades do mercado, a gente também informa nas nossas redes sociais. Além que a gente manda por e-mail também, pro seller, né? Então... É... Como eu falei, o processo de construção, né, o, o, o time comercial da madeira é extremamente construtivo. né? Quando eu falo construtivo, é passar informações relevantes para o seller de forma que ele possa performar cada vez mais. Né? Acho que esse é o grande objetivo aqui da madeira. Boa, legal. É ser proativo, né? Então isso é legal nesse, nesse sentido também. A Rose perguntou aqui, mano, como é que ela faz para aderir ao frete da madeira madeira? Ela já está na madeira madeira, como é que ela faz para entrar na madeira em ela entra no portal e no portal vai ter ali o nosso portalzinho de Madeira Envios. Daí ela já vai receber o contratinho né, para poder acionar o serviço e já consegue colocar os produtos Madeira Envios. Boa, legal. É bem rápido também. É rápido para ativar, né? Podem entrar ainda alguns pedidos no modelo antigo, principalmente se você já vende todo dia, Rose, que aí você tem pedidos que estão no outro modal, mas a partir do momento que estiver ativo... Já começa a entrar nesse ponto. O Wikiped colocou aqui, né? Como é que é a reversa nesse caso, né? Como é que funciona nesse caso hoje de reversa, cancelamento? É sempre por conta do seller, mesmo usando madeira envio ou não? Como que é? Só para a galera também já ter isso em mente. Tá, no caso de reverso eu vou ter que puxar, depois depois eu respondo pra vocês. Porque eu não sou 100% à vontade de responder agora Boa. pra não falar nada errado, entendeu? É, quando, quando o frete é nosso, é nosso, né? Quando a tabela Exato. é nossa, ela é nossa com certeza. E aí assim, eu vou fazer um desafio pra todo mundo então. Depois o pessoal posta lá no Instagram da Madeira. Então aí vocês sigam lá que a Manu traz a resposta no Instagram da Madeira pra galera Exato. Também. Mais Por um favor, motivo para podem pra mandar. Tá Sim, com certeza. Boa legal é o pessoal já colocou até comentou aí já então quem quiser já já clicar em cima ali o pessoal do Marketplace madeira já comentou direto lá vamos lá a entrada é bem rápida né então ali a Mari puxou ali dentro vamos lá a Rose aqui vi aqui no site deve ser levado a um ponto onde eu encontro esse endereço antes de aderir Rose, é, até um ponto que eu ia te falar para você puxar, pode puxar, puxa o pessoal do Instagram ou puxa também o pessoal no suporte, que aí eles vão te passar todas as informações para a gente não alongar muito na, na parte do envio mesmo, que ela está querendo saber onde ela leva, né, o, o Manu, onde ela pode levar, onde ela vai levar se ela entrar no Madeira Envios, é sempre correio, não é, transportadora, o que que é? É, normalmente ela leva no correio, ela entrega, né, vai ali com a etiqueta e já entrega. Ou seja, então, a etiqueta correio sempre correio, tá, Rose? Por enquanto, né? A gente vai ter evolução dentro disso. Na verdade, eu acredito bastante é... que a Madeira vai puxar muita evolução dentro da parte logística, né? A gente vai puxar muito, tá? Esse é um projeto aí de desenvolvimento, já que já faz algum tempo que a gente tá mexendo, mas a gente deve ter uma escala gigantesca até o final do ano, tá? Boa, legal. Então galera, é, primeiro de tudo, né, agradecer a Manu pelo tempo, pessoal da Madeira também. A gente vai ter é, também uma aula da Madeira Madeira, pessoal do Alta Performance, então os alunos aí, mentorados, a galera vai receber uma aula nesse sentido também, mas a gente quis trazer que é um senso de oportunidade, além de ser, acho que o maior canal nichado do Brasil... Ou, ou, em referência em imóveis casa decoração com certeza né também tem um número muito grande ali de quantos né a cada 10 quantos compram com vocês quando vão procurar isso então também muito forte cresceu 200 né no, no, no, no ano passado então quando você olha para esse número é mais um ponto e aí principalmente a gente trouxe porque é um ano que a madeira tá olhando muito para o 3p muito para vender vender dentro do canal. Então é o momento de acelerar, né, Manu? Dá o teu recado final, aí o teu tchau já também. É, eu acho que é o grande momento de acelerar, não só a entrada do seller, mas os sellers que já estão também, gente. Vamos entrar em campanha massiva, vamos aproveitar esse momento da Madeira Madeira e quem não entrou, entrem, por favor. É... Vamos aí aumentar o nosso portfólio e a gente sempre fala na Madeira que foguete não tem ré, então... Vou aproveitar, né, esse foguete. É... Então, acho que esse é o um grande ponto. Queria agradecer também a atenção de todo mundo, né, e dizer que estamos à disposição aqui para qualquer dúvida. Boa, e muito mano, obrigada obrigado. pela oportunidade. Eu que agradeço, o time é muito bom, tá? Até elogiei a Carla, o pessoal, todo mundo, todo mundo falou comigo, até como sério, porque na verdade ninguém sabia exatamente quem eu era até, até eu chegar no final do processo, quando eu falei mesmo com a Carla, que a gente sabia, então... Eu passei pelo atendimento Obrigado. normal ali e foi muito bom, tá? Então, bora acelerar, vamos acelerar, acelerar, acelerar. Obrigado, viu, Manu? Obrigado aí pra todo mundo. Obrigada, gente. Um beijo <risos> e a gente se fala.